ela passa para esse outro meio e continua o seu caminho. Eu falei também que, quando a luz é refratada, ela pode mudar a direção do caminho que ela estava antes, ou seja, ela vai seguir um caminho com uma direção diferente. O legal é que isso depende de algumas coisas, como, por exemplo, o meio que a luz está e o meio para onde ela vai. Também depende da direção da luz em relação à superfície entre os dois meios, mas também vai depender de uma coisa muito importante, a cor da luz. Inclusive, isso é o que acontece quando observamos um arco-íris, que é aquele fenômeno super bonito que observamos no céu quando tem sol e chuva ao mesmo tempo. Mas qual é a explicação para o arco-íris? E o que isso tem a ver com a refração da luz? Bem, para falar sobre isso, a gente precisa relembrar algumas coisas que você já deve ter estudado. A luz branca, que é a luz que vem do Sol, é formada por todas as cores que conseguimos enxergar. Dentre todas elas, podemos falar das principais. Temos, por exemplo, a luz vermelha, a luz laranja, a luz amarela, a luz verde, a luz azul, a luz anil e a luz violeta. Eu escrevi aqui cada uma dessas cores com as cores que elas representam. Então, a luz vermelha está escrita com a cor vermelha. A luz laranja está escrita com a cor laranja. A luz amarela está escrita com a cor amarela. A luz verde está escrita com a cor verde. A luz azul está escrita com a cor azul. A luz anil está escrita com a cor anil e a luz violeta está escrita com a cor violeta. Quando todas elas estão juntas, temos a formação da luz branca, que eu estou escrevendo aqui agora com a cor branca. O legal é que todas essas cores já estão presentes na luz branca do Sol, mas um detalhe muito legal é que, dependendo da forma que essa luz entra em contato com uma superfície, a luz branca pode ser separada nas cores que a forma, principalmente quando temos uma refração já que a luz de cada cor vai sofrer uma mudança de direção de forma diferente das outras cores. Assim, a luz de uma determinada cor vai ser mais inclinada que a luz de outra cor, e com isso, elas serão separadas. Vamos observar um exemplo aqui para você compreender tudo isso direitinho. Eu vou colocar aqui uma lanterna que possui uma luz branca muito semelhante à luz do Sol. Sendo assim, a luz branca emitida por essa lanterna também vai ser formada por todas as cores que eu já conversei com você. Aqui, eu vou colocar um prisma, que é um objeto feito de vidro transparente e que tem esse formato de um triângulo. Quando a luz branca que sai da lanterna entra em contato com uma das laterais do prisma, ela será refratada, ou seja, vai entrar no prisma. Porém, quando isso acontece, a luz branca, que é formada por diversas cores, vai se separar em cada uma dessas cores e cada cor vai sofrer um desvio de forma diferente. Algumas cores vão se desviar mais que outras. Por exemplo, a luz vermelha vai desviar pouco e vai vir para cá, quase sem nenhuma mudança na direção. Depois, ela vai entrar em contato com a outra superfície e continuar o seu caminho no ar. Quando isso ocorre, também vai ocorrer uma pequena mudança na direção nesse processo, mas é uma mudança bem pequenininha. Agora, podemos falar sobre a luz laranja, que faz sofrer um desvio um pouco maior que a luz vermelha. Agora, a luz amarela, que também vai sofrer um desvio em sua direção. Esse desvio é um pouco maior que a luz laranja. Temos agora a luz verde, que vai se desviar um pouco mais que a luz amarela. Temos ainda a luz azul, que também será desviada em relação à direção que estava antes, mas um pouco mais que o verde. Temos também a luz de cor anil. Por último, temos a luz violeta, que é a luz que vai sofrer o maior desvio. Repare que aqui, do outro lado desse prisma, temos todas as cores separadas, ou seja, cada raio de luz que temos aqui vai apresentar uma cor diferente. Temos a luz vermelha, a luz laranja, a luz amarela, a luz verde, a luz azul, a luz anil e a luz violeta. Lembre-se que todas essas cores já estavam na luz branca. O que o prisma fez foi apenas separar todas essas cores através da refração. Acho que você já está começando a ver uma semelhança aqui com o arco-íris, não é? Porque é exatamente isso que acontece quando vemos um arco-íris. As gotinhas da água que estão no ar durante a chuva funcionam como se fosse um prisma. Assim, quando a luz do Sol entra em contato com cada gotinha, ela é refratada. Ou seja, ela entra na gotinha de água e sai do outro lado. Aí, nesse processo, a luz branca é separada nas cores que a forma que são todas as cores que eu já mostrei para você aqui em cima. Isso acontece em muitas gotinhas e, devido a isso, nós teremos a formação do arco-íris, que é um anel super colorido e bonito que aparece no céu. Conseguiu compreender tudo direitinho, meu amigo ou minha amiga? Eu espero que sim! E, aproveitando o momento, eu quero deixar para você um grande abraço e até a próxima!